Bye, Piazado, tranquilo tô de boa, sou eu me aqui pra mais um vídeo, manos. No vídeo de hoje, vou estar tá deixando aí um pouco do rolê que eu dei recentemente com os inscritos aí do canal. Eu entrei lá no Discord, o pessoal tava andando e tudo mais, entrei com eles pra jogar. Então, vou estar tá deixando aí parte do rolê pra vocês assistirem. Quem quiser participar, entre lá no Discord que vai estar tá aí na descrição. Nesse vídeo aí, tava eu, tinha o Zezinho, o Shelby, o Pacotinho e o João Guilherme, certo? Então é isso, fique com o vídeo, espero que vocês curtam. Se curtir, deixa like e se inscreve no canal. Valeu! Vai pegar a direita ou a esquerda ali na frente? Você que sabe. Tem bora. umas dessas subidas da hora na esquerda, mas então. a direita na vela, vai lá tá. Vamos pegar a esquerda então. Bora, bora. A esquerda aqui. É ali na frente pegar a esquerda. Mas vamos sair lá atrás de novo, velho. O quê? Mas é, vamos sair lá atrás de novo. Não, pô, nós não. pega a laranja ali depois. Pô. Olha que NPC, cuidado. O que eu vou desse cara aqui né, é curtir. Nossa! Tá? Tentei jogar de lado, tá bom? Eu de aviso. Se eu tiver, se eu tiver, também eu fui direto. Muito. Perdeu o Semicycle, não dá pra jogar de lado super não, velho. Au! Não deu. Queria Nossa, matei um, matei dois, matei oh. três. Extrair. foi Bora. Foi o maior no olho, né? Poxa, caminhão. Ah, vagabundo, véi. Segura, papatinho. Segura. Bate aqui. Bate aqui, Quase que eu matei Twin, velho! Eu vou devagarzinho que eu tô bração hoje. Não, ah, é bom que você vai devagarzinho, todo mundo vai devagar, tá? E tá bom. Ixi, sumiu o caminhão, velho. Ah! Eu olhei. Eu... esse carro apareceu meio do lá. foi fui agora. Quase que nós dois fui. Acho que o Guilherme não tá na calma, né? Não. É, pô, ele deve ter confirmado por certeza. Ah, bosta. Tá do que lado? Para? Direito, Para a direita ou esquerda? Direita ou esquerda? Ah! foi direita. <risos> ah, velho. Não não Lá foi direito. Eu não Vigilância, pai. É. Deixa eu ver. E aqui não tem teleporte não, viu? Né? Não, é só dar um pouquinho devagar aqui e já. Pegou aqui de novo. De mal Eu tô vendo o carro rodado ali, hein? falar nada. Bora <risos> tentar fica, não ficar acelerando 100% o tempo todo, porque se não para e dá muita merda. É. Ai, isso aqui é. É. é... 4, aqui. Acelerar tudo toda hora. O Vini passa. <risos> cantando aqui. Ah, mas eu tirei o um pé já, não é toda hora pô? Mini volta, passou até rabiando. Mini Bolt. Bolt super cão. Uhum. É, Pegar É, direita. a direita. Direita, direita. Nossa, quase me não foi. Quase que eu fui, Pegar velho. Pegar direita e... Mato eu. Foi mal. Pegar direita, senão vai ter que voltar. Vai, tio. Bota, puro, Faz isso aí. Balancete, balancete no muito da hora né? Nossa, o cara jogou pro lado bem na hora Colou, matou Matou a rede dele Enfim, na hora cara. que ele botou pro lado, velho Caraca, esse erro Ó, oh, o da direita vai pra cara ah, atrás eu... O Rebê tá acabando do balão Que isso, eu cara? Contigo, que isso, cara? Tô, tô arrancando a minha pedaleira do lugar, bicho. Que ódio disso. É, pai, é. Dá uma segurada aqui se você passar eu. Jeez. Ó. Alguém conta aí o rachinho aqui. Amei a alma, vai. 3, 2, 1, vai. Nossa, meu carro é um pouco mais rápido de novo. Oxi! Qual que é esse TP aí? Qual que é esse TP? Ah, tá estragando meu acha, pô. Um acho um lance. Uh... Não racha o lanche, pô. Eu vou dar um tapão nele. É, vai lá dar um tapão em mim, porque eu acabei de passar, tá ligado? Sai, Ah! Foi? Certo? Eu vou... oh. Tchau! Oh. Mano, meu led caiu no meu pé. Ah, mas aí tudo tá querendo demais de mim, velho. A frenagem tá hum. Não tinha como? Tinha assim, pô. É só bater na frente. Ah, coisa boa. Ah, que ficou não? na direita na hora que eu fui passado. Que coisa? Que eu acho que tinha que ter pegado a esquerda ali, mas enfim. Ah, dar. É. é. Vocês pegaram errado ali. Então. Nossa, mas aí você bateu na empaixinha. O que eu batendo na traseira, velho? Ficou meio estressa né? Nossa. Obrigado. Ah, mas aí você, o cara tampa a minha visão Ah, não vai dar não Enquanto eu tô passando é. Tu jogou pra esquerda, eu ia com tudo, tá ligado? Aí tu, ah, não vai dar não <risos> Beleza Eu morri Coisa boa Oi Você não respeita, banda de fuga na putinha. pai, mas tu tá de moto? Cuou. <risos> Vai, Etios. Vai, cadê os caras? Oi, oi, oi, oi, Beijinho. A roda do cara que faz uma, né? a minha? Para! Ixi, o cara perdeu a rodinha Para! Perdi nada, perdi nada Tomou, tomou na roda